afiliado, agora que não tiver estrutura própria, não vai conseguir mais subir é, campanha de conversão no Facebook,? Tá? A partir dessas atualizações que o Facebook teve com o iOS, eles teve que fazer algumas modificação referente a todos é, esses procedimentos de traqueamento para iOS. então eles teve que repaginar ali o gerenciador de anúncio fala galera beleza trazendo para vocês aí mais um vídeo e dessa vez a gente vai falar um pouquinho mais a respeito do que que tá acontecendo no mercado e por que que todos os afiliados a partir de agora vai ter que ter estrutura própria tá galera diante dessa situação onde o ios ali é, a partir do ios 14 o usuário ele vai ter que aceitar sobre o traqueamento sim ou não o facebook teve uma posição onde qualquer pessoa mesmo mesmo que você não é, for subir conversão para ios você vai ter que fazer essas configuração aqui verificação de domínio na sua bm então a partir de agora é, os afiliados que não tiverem estrutura própria vai depender muito das plataformas de pagamento no vídeo passado eu tinha soltado ali se vocês não assistiu eu vou deixar o card aqui em cima para vocês assistirem galera onde eu falo se realmente vale a pena ou não ser afiliado e como eu expliquei no vídeo anterior, cada vez mais e mais o afiliado ele vai ter que ser profissional ali no que ele faz. Então a partir de agora a maioria dos afiliados vai ter que ter estrutura própria, tá galera? Então por quê? Porque você vai ter que verificar o domínio na sua BM. Então toda BM ela vai ter que verificar o domínio, senão ela não consegue rodar campanha de conversão, tá galera? E hoje aconteceu isso comigo. Minhas campanhas que estavam todas ativas ali é, eu vou mostrar aqui para vocês, no gerenciador, ó, eu tinha uma campanha onde ela tinha acho que 7 ou 8 conjuntos de anúncio e ela pausou tudo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 conjuntos de anúncio, onde estava tudo otimizado, já estava bacana, estava rodando tudo bonitinho e eu não me atentei a isso e acabei tomando é, na cabeça e minha, minhas contas, de, meus conjuntos de anúncio acabou desativando tudo, simplesmente ele só desativou e falou que só ia voltar se eu já tivesse é, feito a verificação do, da minha, do meu domínio em cima da minha BM. Então, a partir de agora, todas as BMs vão ter que ter confirmação de domínio. E, é, se eu não me engano, eu não consegui ativar mais de, dois domínios, é, em BM, mais de um domínio em duas BMs diferentes. Então, para cada BM vai ter que ter um domínio. Eu não sei se depois que você tomar um bloqueio naquele BM, você pode desvincular e vincular na outra... Para você não ter esse problema de ficar tomando bloqueio e tendo que criar várias e vários é, domínios ali, tá galera? Então eu já verifiquei minha BM, já verifiquei os procedimentos, tudo que tem que fazer. E eu vou passar um, fazer um passo a passo aqui rapidinho para vocês. Como que vocês devem fazer caso vocês tenham estrutura própria? Eu fiz no WordPress é, e na HostGator. Então assim, em outros domínios vocês vão ter que pesquisar um pouquinho mais a respeito de como vocês vão fazer em outras hospedagem outro domínio não outras hospedagem tá galera antigamente a gente só tinha três abas aqui em cima né anúncio conjunto de anúncio e campanha agora apareceu essa daqui ó central de recursos tá galera então aqui ó podem ver que duas etapas de três de duas eu já completei a duas na verdade as três eu já completei só que uma ainda tá verificando ainda não atualizou no no no facebook e essa daqui que é o mais importante que vocês têm que fazer verificação de domínio tá galera quando eu clico aqui ela vai para a central de, de negócios ali onde ela vai me mostrar já praticamente as minhas o meu domínio ativo tá vendo aqui ó ele já tá ativo aqui que ele tá é, com a bolinha verde já foi ativo já tá verificado tudo eu já posso subir campanha que nem vocês viram aqui na campanha mesmo aqui ela já tá ativa eu tenho uma campanha aqui que ela já está programada ela já está programada aqui para hoje à noite eu só dupliquei aqui, aumentei o ajustamento e fiz alguns ajustes. Então, aqui, galera, vai estar tá o seguinte. Eu vou abrir aqui ó, é, um site, um site que é meu também, que eu tô, vou verificar. E ele vai abrir isso daqui para você, tá, galera? Vai aparecer aqui, ó, verificar. Depois que você coloca o domínio, você vai vir aqui, vai estar tá tudo em branco aqui ou vai estar tá uma bolinha é, escrita assim, verificar em azul. Vai aparecer mais ou menos isso. Quando você clicar lá, vai aparecer isso daqui. Insira um, um domínio que deseja associar o seu negócio. Aqui você vai colocar, vamos supor que é o Google, né? Em vez de você colocar www, você vai colocar Google direto. Google.com.br, ou .com, ou .net, ou .live, depende do, do seu domínio. Você não vai colocar o www, nem o HTTPS. só vai colocar o domínio depois do www e depois do HTTPS ali. Beleza. Feito isso, ele vai aparecer essa janelinha onde você tem três opções para você estar tá verificando o seu domínio, verificação de DNS, HTML e o mega é, meta tag. Eu fiz pelo mega meta tag que é bem é bem simples e bem rápido. É pelo WordPress, tá, galera? Eu vou abrir aqui. Ele já está aqui, ó. Você vai vir aqui em plugins, instalar e vai escrever mega tag. Eu só vou colocar aqui rapidinho para vocês verem meta Tag. Aqui, ó. Meta tag. Ele vai estar tá aqui. Aí vocês vão instalar. O meu já vai estar tá ativo aqui, né? Porque eu já instalei. Você vai instalar e ativar ele. Depois vocês vão vir aqui em configuração, meta tag. Ele vai aparecer essa daqui. Como eu tenho é, dois pixels, eu tive que verificar nos dois, tá galera? Mas vocês vão vir aqui, ó. Add to tag. E aqui, ó. Vocês vão colocar name. E aqui, vocês vão colocar esse... Opa, aqui daqui, tá aqui, vem aqui. Ó, vocês vão colocar o um name, vocês vão colocar aqui, né? É, eu adianto vocês pegarem um bloquinho de notas, tá galera? Aqui ó, já tava até aqui, que eu tinha feito. Pega aqui, isso daqui você vai colocar aqui. Vai dar um enter. E esse de baixo aqui ó, esse daqui vocês vão colocar aqui na linha de baixo, ó, atributos, tá vendo? E vão aplicar, eu não vou aplicar, pode ser que dê, dê erro aqui, tá, galera? Mas eu apliquei duas vezes, pode ver, ó, name, facebook, domain verification, eu acho que é esse que fala, e, a, e o contender, ele vai estar tá aqui. Aqui, galera, ele não vai verificar de imediato, tá? Ele não vai verificar de imediato, ele demora ali em torno de 10 a 20 minutos para estar tá verificando. Eu tive que fazer um monte de processos para ver. E realmente eu é, não cronometrei ali. Mas vi que um tempo mais ou menos de 10 a 15 minutos. Como eu, eu fiz duas vezes de verificação. Levou de 10 a 15 minutos os dois para ativar. Para ficar verde ali, tá galera? Para ficar verdinho igual esse daqui. ó Então ele demorou em torno de 10 a 15 minutos. Ah, verifiquei. E agora? Posso subir campanha? Não. Ainda não, tá galera? Aqui, ó. Ele não vai marcar, não vai deixar o coisar porque eu já fiz concluído. Mas é, vocês vão ter que colocar é, como a gente não tem, como que eu posso explicar como que é o nome, é, o evento de purchase e nem do é, adição do pagamento. O que, que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer é, uma meio que um truquezinho, tá, galera? Aqui, ó, tá vendo aqui? Eu vou deixar esses dois. É, esses dois track aqui para vocês colocarem na sua estrutura própria, tá galera? Porque só quem tem essa, esses dois traqueamentos é, é a página, é o de, destinatário de, de venda, né? É a plataforma de pagamento, Bripe, Monetiz, Hotmart, Eduz, PerfectPay, entre outras aí. Então só, esses, só essas plataformas de pagamento tem esses dois traqueamentos. Na página de venda não tem esse traqueamento. Ela tem só, é, o único traqueamento é PageView. E depois que ela clica no, no comprar, ela vai para o site de pagamento, vai para a estrutura de pagamento. Ali a gente não tem mais. E quando a gente faz isso daqui, a gente meio que burla ali o sistema e consegue adicionar isso daqui. E eu vou mostrar para vocês onde vocês vão adicionar isso daqui, tá, galera? Ó, depois que vocês vieram feito tudo isso daqui, verificou ali tudo bonitinho, bacana, está verificado o domínio, aí vocês vão entrar aqui gestão de eventos, tá, galera? Isso tudo aqui no, no Facebook Ads, tá bom? Aí vai, deixa carregar aqui um pouquinho que eu já te explico um pouquinho como que vai ser esse daí. Esse vídeo aqui, galera, vai salvar várias gente de tá ali já antes de perder o é, um engajamento ali da, do seu criativo, tá? Do seu criativo não, da sua campanha. Ó, o meu ainda ele está verificando aqui, tá galera? Vai aparecer aqui. Só vocês vão descer só um pouquinho aqui, ó. Vai estar tá aqui, ó. Mensuração de eventos gerados. A gente acha que só pode ser oito eventos aí. Mas como a gente trabalha com como a plataforma de pagamento, a gente só precisa de três eventos ali, que é o Page View, Initiate Checkout e o Purchase. Aí vai vir aqui, ó. Configuração de evento. Tá vendo aqui que ele já tá verificado? Ele já tem os quatro. Ele já tem os dois, é, initiate checkout e o pagamento. Eu coloquei dois, é, quatro aqui porque eu tenho dois pixels, então eu fiz nos dois, tá, galera? Então, aqui, ó, tá vendo, ó, pixel backup e pixel matriz. No começo, ele vai estar tá apagado aqui porque ele não tem evento, tá, galera? Ele não tem evento aqui. Eu tive que até criar outro pixel aqui só pra ver se estava marcando ou não. E aqui demorou uns 20 minutos para até aparecer esse evento. Então, ele tá aqui, ó. Você só vai adicionar aqui e acabou, evento. Mas para esses eventos aparecer, como você não tem o, o, o evento de purchase e nem o de checkout na página de venda, aí vem aqui o segredo. Você vai burlar o sistema com esses dois traqueamentos aqui. Você vai colocar na página de venda, no HTML ali da sua página, onde você coloca o Pixel, tá vendo? Aqui é o Pixel que eu coloquei e só tem o page view aqui. Ó. Page view. Eu só copiei aqui, dei dois entros e coloquei initiate Checkout e Purchase. Coloca no, no seu site, dá um F5, ele vai marcar ali, se você tiver aquele Pix Helper ele vai marcar ali o Purchase e o initiate checkout como se fosse uma venda e uma, uma, uma pessoa que chegou até o initiate checkout ali, preencheu os dados, ele vai marcar. E depois que marcar isso daqui, você vai lá, remove e salva no, no seu site e depois ele vai vir aqui, ele vai estar tá habilitado as duas, os dois eventos aqui, tanto de Purchase quanto de initiate checkout. Então... É, basicamente, quem não tem é, estrutura própria, se eu fosse você, já corria atrás disso se você é afiliado e não tem estrutura própria, já corre atrás disso, tá, galera? Porque é algo extremamente importante. Você vai ter que depender muito da plataforma de pagamento até eles desenvolveram API, até eles desenvolverem um recurso para estar tá fazendo isso daí. Então, assim, galera, corre atrás da estrutura própria, vai lá, vai lá faça a sua estrutura própria. Nem que você você copie tá, galera? Nem que você copia, vai lá, nem vai lá, nem que você copia o próprio site do produtor, é, dá um jeito, pula, coloca ali, dá seus pulo, cria é, o seu site, clono o site do, do produtor para você não ficar dependendo da plataforma de pagamento. Até então, até o até até o momento, é, as plataformas que eu utilizo não deu nenhuma sugestão ainda e como eu estou utilizando minha estrutura própria, eu tive que correr atrás e fazer essa, esse, essa configuração aqui no Facebook pra mim não parar de anunciar. Porque minhas campanhas estavam tudo rodando e parou tudo, galera. Então, corre atrás lá. É, faça sua estrutura própria. Não fica dependendo da plataforma de pagamento. Porque se sua campanha parar, outros anunciantes daquela plataforma estão vendendo e eles estão recebendo de qualquer jeito, tá, galera? Então, assim, se esse conteúdo fez algum sentido pra você, não esqueça de dar aquele joinha. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Espero ter ajudado. E até o próximo vídeo, hein?